Agora é o quarto ato, É o seguinte, hoje nós estamos muito felizes porque está aqui presente a chamando o diabo, a inventora. Lá apresentar a inventora da palavra-chave da Primavera Cultural do Brasil. Desacovardamento! Yeah. Fernanda Montenegro! Tem uma é, é, é, é. Não é. tenho dimensão. Não tenho é. dimensão. Oh, meu amor. <risos> Gente, nunca um ator no Brasil daria cabo desse personagem como um? Como Nenhum? Nenhum? Nenhum. Eu vi esse espetáculo há anos e anos e anos atrás. 50. Cinquenta. exata, foi intuído numa hora exata e eu quero dizer que, viu Bogos 50 anos depois Zé, olha Zé e Bogos Borque desculpa, eu estou tonto né? eu não mereço isso é uma glória eu ter visto há 50 anos aquele espetáculo e hoje estar aqui neste palco Deus me deu essa chance da vida de ver vocês todos de ver vocês. Bom, irmão, você. uma dor de estar 50 anos mais fabuloso do que a anos. Que há 50 anos atrás. E é oficina hoje realmente está definitivamente mais importante sobre todos os aspectos do que há 50 anos atrás. na minha vida, nas salvas da cidade, Galileu e o rei da vida, há 50 anos, é, isso me fez melhor, me fez entender melhor a minha profissão, me colocou melhor na minha vocação. e não estou fazendo isso pro forma, porque eu deverei dizer alguma coisa né, diante dessa enfim fim desse encontro, assim, me trazendo para o palco, depois desse espetáculo extraordinário. E numa hora em que a gente precisa desse espetáculo como nenhuma outra época da nossa vida. Nesses 100 anos. Né? sendo aqui nesse teatro é nosso é meu neto tem 18 anos está estudando filosofia e a minha filha foi a primeira coisa que ela disse o joaquim tem que ver esse espetáculo tem 18 anos então ele estará aqui certamente é interessado em cultura é interessado em filosofia é ele vai nunca, nunca mais ele vai esquecer isso aqui. Nunca mais. É uma base para um pulo de caráter existencial, cultural, teatral. O que o teatro tem de mais bonito e imperecível. O teatro não morrerá jamais. teve. Eu sei que há alunos aqui da Unicamp e que está sendo desmoronado todo um atendimento e formação de ator nessa universidade. Escola Livre de Teatro de Santo André. Uhum! Uhum! Uhum! Uhum! Bom, eu só tenho uma coisa a dizer, eu preciso viver 50 anos para passar por essa emoção. Você tá aqui do seu lado, muito obrigado. É. Passamos por muitas estéticas, por muitas escolas, por muitas mãos, por, muitas, por muitos enceradores. Mas o mais bonito desse momento é que há não sei quantas gerações unidas aqui, pela oficina, nas nossas contestações, até nas nossas uh, avaliações não tão uh, adesivas ou aderentes, mas passados os anos, todos nós estamos numa mesma organização de amor a este país, de luta por este país e pela nossa cultura. Olha, de, de neném de colo até eu, que sou a mais <risos> velha. É. É você, é você? Não, pelo amor de Deus. Uma coisa. Eu... Não, só quero dizer que eu Fica nunca vi isso. um espetáculo Não como esse. Isso. Eu nunca vi. Eu vi os sertões, eu vi o Hamlet. Eu, assim, a oficina sempre me, me deixou de quatro. Mas esse espetáculo nessa hora é uma coisa que eu nunca vivi. E eu tinha uma espécie de sentimento de inferioridade na vida, porque eu não tinha visto o Rei da Vera. E eu hoje me curei disso. De... Ah, Não, eu digo não. antigamente era. É a coragem do, do velho teatro dito do ator clássico que bota as duas coxas, as duas pernas <risos> no palco e fala. <risos> <risos> não, não preciso. Eu é quero. Eu quero aproveitar a presença de todos para convidar mais uma vez para dia 26. Nós vamos fazer um abraço no quarteirão do Teatro Oficina, no Parque do Bexiga, porque o Parque do Bexiga é o que está sendo ameaçado juntamente com o Parque do Bexiga, que está ameaçado de genocídio. Nossos arquitetas viram o projeto que tem Ciro Santos para o bairro. É um projeto de destruição das pessoas, porque são pobres, são populares. Aquele bairro maravilhoso, com aquele povo maravilhoso que sempre trabalhou no teatro, em, como contra a regra, eletricista. É, nossa, havia um todas as companhias que nasceram é que é lá, TBC, Teatro Maria da Costa, da peca Teatro... teatro Sérgio Cardoso, enfim, todos os teatros nasceram lá. As cantinas, um lugar maravilhoso, é o umbigo de São Paulo. E o que está se fazendo é uma tentativa de genocídio que nós não podemos permitir. Começou no Teatro Piscina. Agora eu soube o seguinte, que o PSDB está em reunião. Então, <risos> foi um partido maravilhoso, partido social-democrata. Esse partido, por exemplo, foi que... Então, que, que, como é que se diz, que desapropriou, desapropriou o teatro-oficina numa época que ele estava ainda ameaçado pelo Grupo Silvio Santos, apesar de ter sido tombado já no Estado pelo grande Aziz Sabe, pelo secretário da Cultura, pianista João Carlos Martins e pelo Flávio Império, que, numa generosidade extrema, autorizou toda a, a, a desmontagem do teatro que ele tinha criado, porque esse teatro foi criado pelo rei da vela, o velho teatro, a segunda oficina. O primeiro foi queimado pelo CCC, o segundo foi o ser o rei da vela, mas no que ser o rei da vela, imediatamente aconteceu o Roda Viva, apareceu um coro no Brasil, como nunca tinha aparecido, um, um coro assim de pessoas totalmente, que tinham todas as revoluções do corpo, que não faziam mais diferença entre palco, plateia, tocavam nas pessoas, como no carnaval, como no Candomblé. Então ficou sendo uma peça só, tanto que o Chico acabou de liberar a Roda Viva. Vai ser feito ao mesmo tempo. Alanda, ah, hoje a oficina lotado, hoje à tarde, uma reunião com vários, vários uh, uh, líderes do Podemos, por exemplo, daquele movimento espanhol, do, do, do movimento da esquerda portuguesa, a Boa Ventura, o teatro lotado. E, e, realmente, a Carila teve lá, não foi filmado, não foi filmado, foi, muita gente filmou lá, é? organizado por um cara que é maravilhoso, que é o Jean Chiboli, autor de um livro maravilhoso chamado Marx selvagem, Ele, ele usando o um grandioso Oswald de Andrade, Marx lá. ele comeu Marx. E ele diz o seguinte, que grande momento desse, a contradição do capitalismo rentista desse momento, do grande desse momento de maior desigualdade na história da humanidade são os burus, são os índios, que não querem mais ser chamados de índios, os burus, e nós estamos na mesma situação deles. Nós ocupamos uma, uma, uma, uma, não só o teatro-oficina, mas o, todo, todo o quarteirão da oficina, para nós são terras que nós cultivamos sagradamente. Eu me sinto igualzinho, eu sou um buru, minha avó era índia, minha avó ainda, minha bisavó mais ainda, minha bisavó ficava doida, ela estava já sei lá com o que, eu ficava cantando cambalhote, rindo, rindo, rindo, rindo, Me inspirou muito, eu adoro os gurus. E eles estão exatamente nos mostrando o caminho de, de defesa da terra. O que nós queremos ali simplesmente é que, além de ser um parque para o bairro que não tem nada, além de ser um parque, ele também é um sítio ecológico. Ele tem o rio bexiga embaixo, que passa por ele, e por isso é fértil, tem muito verde. Se você sobe em um dos lados, você vê ah, na casa de Dona Heiá, no TBC, você vê aquela vegetação maravilhosa. E é um lugar que não pode... Ah. Nós queríamos construir um teatro de estádio maravilhoso, meu irmão fez um projeto deslumbrante, mas nós desistimos de cimento. Aquele lugar tem que... Tirar um entulho, que era um prédio, ele demoliu tudo. Tira o um entulho e deixa a natureza, que precisa ter direitos à natureza. Pela primeira vez na história, há um rio que quer defender seus direitos, que é o rio Doce, Doce o rio que sofreu aquela catástrofe. É necessário defender os direitos à natureza, porque nós somos a natureza. Quem ocupa uma terra... Aliás, eu ponho a fotografia do Getúlio aqui, porque eu me lembro que eu vi uma fotografia da Maria da Costa, sem, sem, sem descalço de medo, dormindo no Teatro Fênix. Aí o Getúlio disse assim, qualquer lugar que tem um teatro, se for derrubado, tem que construir outro. Porque queriam destruí-lo. Queriam. Não, foi, foi, e depois destruíram. Não, depois construíram é. Fênix, aí né? ficou com a Globo, tudo, tudo bem. Não, não, mas eu só quero dizer o seguinte, que o teatro realmente, para mim, é uma, atitude, uma atividade religiosa. Meu Deus é Dionísio, meu Deus é Oswaldo de Andrade, meu Deus é Shakespeare, meu Deus é o teatro, é o teatro. É uma coisa divina e diabólica também. É, Exu, eu tive o maior título que de, de, de, de recebi na minha vida, foi de Exu. Senhor das artes cênicas de Mãe Stella, eu tenho maior orgulho desse título, Laroyes! É Mas eu quero o seguinte, eu quero, eu quero dizer o seguinte, o Dória, outro dia me ligou... Seguinte, eu Ele eu falou ver. português... Falou. Você, você é um homem bonito, é um homem que podia, se você quer ser de centro, o centro era é a democracia social. Foi Mário Covas que... Mas não, Mário Covas não, não Montouro, Montouro, tinha um tempo que tinha um cara com o Paulo Sérgio Pinheiro, um sujeito que está pelo mundo defendendo os direitos humanos, uma das maiores figuras defensoras dos direitos humanos no mundo, num governo maravilhoso, de centro-esquerda. Se você quer ocupar essa posição de centro, como você disse, contra os extremistas, você tem que dar uma reviravolta. Eu vou te dar um conselho, se me permite. Não é? Eu acho que você devia realmente ah, pegar aquele terreno que era para trocar com o Parque de Augusta como uma pessoa do PSDB da, de Pinheiros está fazendo uma campanha para que não haja troca né, nesses terrenos que são, que são conflituosos. O Parque Augusta e o Teatro Oficina, eles têm que ser independentes. E, a, e, a, e ainda esse cara fala o seguinte, o terreno enorme de Pinheiros, que seria trocado pelo Parque Augusta, que transforma em uma habitação social. Aí, mas eu não entendi muito bem por que, que ele estava me ligando, porque Hoje, uma das arquitetas, a Marília e a Carília, são duas grandes arquitetas que continuam a linha de Leland, elas tiveram no Condefat e disseram o seguinte, o Silvio Santos não quer nem construir nada lá, ele quer valorizar o terreno com essa coisa de detour, e ele quer negociar de novo, mas eu não quero mais negociar, porque eu quero, acho que aquele terreno tem que ser todo, é sagrado. Mas então o que aconteceu? Eu ainda não tinha percebido que estava por trás, porque lá, quem tem a Marília? Marília, você está aí? Carinha, sabia. Marília, essa está aí. Marília? Marília que sabe que foi lá. Não está aí. Marisa. Ah, vem cá, Marília. Conta isso rapidamente. na Não, é importante. Tá bom? Juro, aguento. aguenta. Aguenta? Aguenta. E não Senta? O é do Nelson Rodrigues. Viúva sente, não sente. senta. senta se minha senhora. <risos> Viúva não senta. Não senta. Não, não senta. É o que deu a O que o microfone? O as microfone está aqui. Duas, as duas estão aqui. Ó. Ah, deixa eu ficar no meio das duas. Eu me orgulho muito das duas. <risos> Aqui é isso, que de uns anos para cá Esse impasse estava quase sendo solucionado né? Porque a gente ia trocar os terrenos, O terreno do Silvio Santos Pelo terreno da União Só que aí, aí esse ano aconteceu uma reviravolta O projeto de gastos foi aprovado No Condefate E aí, essa semana o Silvio Santos falou que não quer mais negociar Com o Teatro Cina Só no jurídico Por quê? Porque teve a... a divulgação daquilo Como se a gente... Eu não sou negociante, eu sei que a, a, a, a alma do negócio é o um segredo, não? Mas você do do hábito, <risos> eu sou o contrário, eu disse: eu abro tudo, eu sou escancarada. Só que agora a gente, perce... a gente sacou que esse... esse cerco que vem se fechando contra a gente, que vem deles, ele tem um... um objetivo muito claro, que é fazer com que a gente resolva esse impasse, não mais a figura dos seus Santos. Quer dizer, até a torcida. E sociedade eh, se mobilizem para ou trocar aquele terreno, ou para desapropriar, ou para que seja feita a doação. Mas tem que ser pela prefeitura, não é? Tem que ser pela prefeitura, Porque de agora estão com pudores. O PSDB está saindo do governo, uma, uma parte. Na né? outra parte, vai ficar lá para o que Mas enfim, vai, talvez ele, ele é esperto, ele vai sair. E ele não quer, porque o terreno que nós temos a oferecer é 90. Eles são do governo federal e ele não quer que o Temer assine, não Exatamente. Então, mas falou com o Temer essa semana, né? Quem falou? O Silvio Santos, essa semana ah, teve mais... O Silvio mais Santos, nem... mas não, não o Dória. Sim. O Dória agora acho que vai mudar de posição. Naquele mesmo... E ele que tem que trocar. Então a estratégia vai mudar. Agora, por um terreno daqui de São Paulo mesmo, daqui de São Paulo. Eu detesto esse nome, São Paulo. Eu sou santo fascista. Santo fascista, o santo que acho que o melhor momento do cristianismo é a crucificação. que vai contar uma cidade com esse nome, não é? Eu chamo de Sampan, que aqui tem tudo. E Então dia 26, todo mundo abraçando e lavando aquela região toda, lavando bexiga, trazendo bexiga salvando uma, uma matança, uma coisa de nazismo, em que o judeu de hoje é o pobre, é o popular, é o povo. Sabe, gente, gente que não vê mais gente, que só vê número, número, número. Eles estão dando a menor importância pelos 59 anos de oficina, com trabalho atrás do outro, Isso não existe. Falando em gente, gente, vamos fazer uma foto com as Fernandas? Não, Fala não, todo aí, mundo vem cá. Não, não. De faz um selfie você. Vem cá você. <risos> você mas não, não, vem cá. Vamos fazer vem aqui. Vamos. vamos até, não, pelo seguinte, não. Vamos fazer uma fotografia todo mundo. Você vem aqui pro palco, para o nosso filme de costa, e você fotografa toda a multidão. Está ótimo. Vocês levantam. Não, sabe por quê? Vocês já viram o quarto de Tarsila. Operários? Então, eu não tiro mais fotografia sozinho com ninguém. Nem com o Papa Chico. Vamos ficar de costas aqui, Aqui, ó, o mais novo. Eu acho que ajudou. Gente... Oh, olha aí, mais bom. Olha aí. Bora lá. Aqui, aqui, aqui. O oh, Pelão é belo e não. Vem cá agora. Vem no meu cara. Bom, pessoal, fazer uma cara de peça boa, <risos> Junta um pouquinho mais, oh, vai! Peraí! Marcelo! Marcelo! Marcelo! Vai! Vai! Certo. vai Tem, é. Cara, é. Cara, paga. Não Marcelo! Vem cá, Marcelo! Tá me pegando! Fica cá, Marcelo! Vem Marcelo! Vem Ó o Ó eu posso ir! Me a câmera. Vem na vem vocês Pega o público Calma. também. Público! Ah.